Você já deve ter ouvido por aí que a arte não tem fronteiras. E é justamente por isso que a exposição Novos Caiçaras chega à segunda edição e visita agora a Casa da Cultura Monsenhor Celso, em pleno centro histórico de Paranaguá. A exposição criada para o Festival de Inverno de Antonina, realizada no ano passado na reformada estação ferroviária da cidade, já passou por Matinhos e dessa vez se faz presente no primeiro município fundado no Paraná. A exposição Novos Caiçaras reúne o trabalho de artistas visuais que escolheram o litoral paranaense para se estabelecer, trazendo as influências do tempo e do meio em suas linguagens e expressões artísticas. E coube as professoras e artistas da UFR Litoral, Carla Huchman e Luciana Ferreira, a curadoria da exposição. Então a gente fez essa abertura em julho, no ano passado, e surgiu a ideia de itinerar né, tanto pelo litoral até subir a serra e ir para Curitiba. Então, a gente já levou a exposição para a UFPR Litoral, em Matinhos. Aqui é a terceira sede, Paranaguá, que está tá sendo feita. A gente, em abril, vamos para Monretes, para o Instituto Mirtilo Tombrini, e estamos tentando nos outros municípios. E, em julho, a gente vai subir a serra, como os antigos tropeiros, <risos> sentido Curitiba, né? levando a arte realizada pelos artistas nascidos e ou residentes aqui do nosso litoral. Novos Caiçaras é fruto do mapeamento dos artistas do litoral do Paraná, realizado pelo projeto de extensão Conhecendo e Vivenciando as Artes Visuais. A gente não consegue fugir, entre aspas, né, daquilo que a gente vive. Então, a gente está muito inserido na, nessa, nesse ambiente do litoral. O tempo todo a gente está vendo os elementos da natureza e isso passa a fazer parte da nossa, do nosso imaginário. Quase que impossível, né? você não consegue dissociar essas coisas. De repente você está pensando, você está trabalhando, você está desenhando e você está colocando ali nesse trabalho é, aquilo que te chama a atenção no teu meio. Eu sou Marcos Piancá, é, escultor, entalhador e ceramista. Hoje eu estou ministrando cursos é, oficinas dental de em madeira e cerâmica para a Secretaria Municipal de Cultura de Paranaguá. Eu já estou há 30 anos em Paranaguá e aqui fiquei por conta de que eu tinha muita matéria-prima no começo para o e para a escultura de madeira, certo? E, e com o tempo eu fui desenvolvendo minha arte, porque eu, eu sempre observei que Paranaguá ela é um celeiro de artistas. É muita gente que faz arte em Paranaguá. Hoje, com a exposição Novos Caiçaras, eu mudo esse pensamento, falando que o litoral é muito rico em artistas. Hoje eu trabalho com, com cerâmica porque eu percebi, e nas minhas pesquisas eu percebi, que o litoral do Paraná é um dos maiores mananciais de argila do Brasil. E essa oportunidade de estar mostrando nos municípios do litoral, através da exposição Novos Caixaras, da Federal, ela faz com que nós tenhamos um, um, um novo ânimo de produzirmos o nosso trabalho, sabendo que tem pessoas que se importam com isso. O trabalho do Marcos e dos demais 16 artistas fica em exposição até o dia 9 de março.